Este poema chama-se Samora Faticeira e é dedicado a Samora Correia e às suas gentes. Não fui aqui fecundado, nem sequer aqui nasci. No vinho para aqui vim, acabando aqui criado. Samora, foste meu destino. Por teu povo eu fui estimado, bem recebido e acarinhado, agora mesmo e em pequenino. Por ribatejos de planícies, de torres, campinos e cavalos, os bons comeres e tradições preenchem os nossos corações. Em teu rio ao nadei, entre o lamaçal e caniços, Com meus amigos a apoiar, lá comecei dando os braços. Samora, foste meu destino, por teu povo eu fui estimado, Bem recebido e acarinhado, agora mesmo e em pequenino. Às coletividades do valor, pelo esforço que todas elas fazem. Para manter este povo ocupado, é preciso pessoas de coragem. Eu jamais daqui saí, terei sido enfeitiçado pelo teu cheiro do campo que me apaixonei por ti. Espero que assim te mantenhas, a crescer mas organizada, teu povo de boas façanhas Samora, minha terra amada. Samora, foste meu destino, por teu povo eu fui estimado. Bem recebido e acarinhado, agora mesmo e em pequenino. Aqui me apaixonei e casei, meus filhos aqui vim nascer. Em Samora irei falecer, não importa, feliz eu estarei.